Nós somos responsáveis como profissionais de saúde, seja presencial, seja mediado por tecnologias, em garantir a segurança dos dados dos nossos pacientes, sejam eles quaisquer dados. Então, isso está conosco. Então, na medida em que a gente estabelece uma conversa com ele em qualquer ambiente, nós somos responsáveis pelo destino desses dados. Então, isso dobra a nossa responsabilidade. Todos nós somos comprometidos com sigilo, com ética. E isso então dificulta muito. Daí a importância de que a gente converse mais sobre saúde mental e uso de novas tecnologias e que vocês estejam devidamente informados para que possam tomar decisões, atitudes e, e possam fazer as escolhas e as escolhas que optarem em fazer lidar com as decorrências dessas escolhas. Mas o profissional que não tem a informação, ele toma uma decisão baseada num não conhecimento e aí ele fica exposto às penalidades legais sem nem ter se dado conta de onde ele estava se metendo. Então o nosso objetivo, em tudo que envolve tecnologia e profissionais de saúde, tecnologia e saúde mental, é o tempo todo trazer a informação correta para que vocês possam, de posse dela, fazer decisão sobre o que vão ou não utilizar e de que forma ou não vão utilizar. Mas eu já queria deixar vocês aqui convidados para participar gratuitamente, como a gente faz, né? Se comprometeu a fazer com vocês sempre, democratizar o acesso à boa informação participar do nosso curso livre que nós vamos estar oferecendo, que vai contar com quatro horas e que você vai ter um certificado decorrente desse curso livre. Você que está na rede social, você vai encontrar aí um lugar para colocar o seu e-mail. Esse é um e-mail de interesse e por esse e-mail você vai receber as outras informações a respeito uh, de como vai se dar. Vamos deixar também um link onde nós vamos organizar as pessoas no mesmo grupo para que seja mais fácil para vocês tirarem dúvidas conosco a respeito dos conteúdos do curso livre. tá? No final do curso livre nós vamos ter um momento onde nós vamos revisar os conteúdos ao vivo. E esse foi um pedido das pessoas, não fazer tudo só ao vivo, porque isso dificulta o acesso de vocês uma vez que o conteúdo depois não está disponibilizado. Então vocês vão receber as aulas para que possam assistir, na comodidade do lar e da rotina e do horário de cada um, e vocês, depois, nós vamos ter um momento juntos, onde nós vamos poder dialogar e construir experiências e cocriar a respeito do conteúdo. 27 de março nós vamos estar reunidos para o momento ao vivo. E antes disso, as pessoas que se interessam pelo conteúdo e pelo certificado também vão precisar participar desses espaços para que vocês possam ser comunicados e recebam os conteúdos. Então fica aqui o meu convite. Você que é médico, você que é psiquiatra, você que é psicólogo, que é fomodiólogo, enfim. Você que utiliza tecnologias para conversar com os seus pacientes. Você está convidado para conversar conosco.